Vê aqui, né, Zé? Alô? É da pizzaria? É sim, o que, que você quer? Tem pizza? É, Zé, é da pizzaria. Aqui vai ter o quê? É carne de bode, é? Foi mal aí, cara. Pensava que era da pizzaria. Vou até você, rapaz. Fica ligando pra pizzaria e perguntando, tem pizza? Não, tem carne de bode aqui, tá vendo? Não, a pizzaria, ó, a pizzaria. Foi mal aí.